Oi gente, olha só, hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou pintar minha parede aqui Só que o João não tá aqui em casa hoje não Aí eu vou fazer sozinha né? Eu espero que eu consiga, né? Eu vou ter que subir na escada pra fazer os arremates assim do cantinho Aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês né? Eu pintando a minha parede Porque essa parede aqui Ela é um verde... Eu esqueci o nome desse verde aqui Então eu pintei desde quando eu mudei pra cá eu não pintei ela mais Aí eu já enjoei dessa cor Aí eu queria pintar uma corzinha mais clara Aí, eu vou pintar e vocês ficam aí olhando, sabe? E dando like, né? E espero que vocês vão gostar do meu vídeo. Mas daqui a pouco ele chega aqui pra me, dar, pra me ajudar, tá bom? E aí, vamos lá, e, gente. Eu tô com medo, tipo assim, a tinta ficar muito legal, porque é a tinta que eu vou pintar é clarinha, tá vendo? Quer ver? Olha lá, ó. E é um verde. Aí eu tô com medo de não dar certo. Se não der certo, vai. É passar o Natal, eu vou passar o Natal com a casa toda feia, então vamos lá, tá? Vamos fazer o vídeo aí, tá bom? E eu pintando. Gente, olha, agora eu terminei de fazer o arremate ali, ó, tá vendo, dos cantinhos, aí agora eu vou pintar, vamos ver como é que vai ficar, né, vamos ver como é que vai ficar, eu não sei se vai ficar legal, se não vai, se não for, vou ter que comprar uma tinta, vamos ver como é que vai ficar, então vamos lá, morrendo de medo, mas embora lá. Ó, gente, aquele cantinho lá eu já pintei, tá vendo? Já pintei ali. Ah, espero que fica bom, né, meu povo? Tem que o pro Natal, né? Porque, pelo amor de Deus, casa feia pro Natal não dá, não. Mas, em nome de Jesus, eu vou reformar essa casa aqui todinha. Tá bom? Aqui, gente, ó. Eu pintei já, tá vendo? Pintei ali, ó. Dei uma pausa, tomei um cafezinho, né, que eu não almocei ainda. é duas e pouco. Aí eu vou. Até me pintei, ó. Eu me pinto mais do que pinto. Mas eu pintei um pouco hoje, porque tem vezes que eu me empurro toda. Por isso que eu coloquei essa touquinha aqui, ó. Então, aí eu vou dar segunda demão. Entendeu? Vou dar segunda demão aqui. Qualquer coisa, né? Dou três demão, né? Se a tinta dá... dá pra pintar, eu dou umas três demão aqui, pra ficar boa, né? Porque é verde. E. Ah, vamos lá, né? Espero que vocês gostam gostando do vídeo e vão dando like aí, tá, gente? Gente, olha, agora já dei a segunda demão. Tá vendo? dia a segunda Cara, eu tô cansada Cansada O negócio tá ficando bom Só que com esse tempinho, né, não ajuda muito não Secar, não, rápido Porque quando o sol tá quente, seca mais rápido A gente já vê o resultado rapidinho Aí tá molhado, vou ter que esperar mais um pouquinho pra ver Como é que vai ficar, né Se vou ter que precisar mais, dar mais terceiro deão Aí se não precisar Eu já paro por aqui E sobrou tinta ainda, tá até pra botar o quarto do meu menino ali. A qualquer coisa, se der pra me pintar, eu vou terminar dando a terceira demão aqui. Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar o, o finalzinho aqui tá do vídeo. Vai dando like aí, gente. Continua dando uma olhadinha, uma espiadinha aí. E o que, que vocês acham, né? Como é que vocês estão achando do meu vídeo sem João aqui? E coloca é a opinião de vocês aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Olha, já dei três demão. Três... É porque vocês estão longe, dá pra parecer que tá bom, né? Ah, tá Eu vou esperar cegar que eu coloquei o ventilador. Porque talvez deve ser porque tá molhado, né? Aí ele não dá... Dá pra parecer que não tá legal, não. Aí eu coloquei o ventilador pra ver se cega rapidinho. Aí qualquer coisa eu... Ai, meu Deus do céu! Mas é isso aí, negócio tá ficando bom. Aqui, gente... Tá um pouquinho verde ainda. Ai, não sei o que eu faço, não. Não sei porquê. Mas tá bom. Talvez porque tá molhado, né? Não sei. Vamos ver como vai ficar esse, essa parede aí. Gente, agora eu vou dar a última demão, já é a quarta. Não, mas. Quarta demão, é a última. Se ficou bom, ficou, se não ficou, vai ficar ruim. Que eu vou pintar mais, tô cansada, já vai dar 4 horas e daqui a pouco tem que pegar o menino na escola, tá bom? Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Gente, então é isso aí. Terminei. Só vou fazer um arremate lá no cantinho, lá em cima, lá, ó. Tá vendo? Fazer um arremate lá. Né? E acabou. Tá fazer mais não, não, não tô cansada. Daqui a pouco eu volto para o resultado pra vocês. Então, o resultado foi esse, tá? Vou secar, mais tarde eu mostro pra vocês. Mas ficou muito bom. Gente, 4D mão. 4D mão. É muita tinta, né? Mas é aquele negócio, era verde, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu sozinha aqui sem João, né? E continua dando like, né? E continua assistindo a gente, tá bom? E um abraço pra todo mundo. Fique com Deus e tchau.